Olá, este é o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nessa edição. Os direitos da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então eu não quero ser olhado como uma forma de discriminação em si, capacitação. Eu sou uma pessoa capacitada. Em estúdio, vamos tratar de modelos de negócios e as relações de trabalho com a advogada e professora da Universidade de Brasília, Ana Frazão. É agora no Trabalho em Revista.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 Quem fala sobre o assunto é a advogada e professora da Universidade de Brasília, Ana Frazão. Não saia daí, a gente volta já!